Eu estou aqui na barragem de Jati, eixo norte da transposição do São Francisco. Pressão d'água, a força dessas águas descendo. ó. Bandeira aqui do Brasil. As imagens daqui do sertão do Ceará. Vocês vê aqui, ó. Essa barragem é a primeira barragem aqui no Ceará, que vai água sentido aqui a Paraíba. Que é aqui ó, centro da Paraíba, tem a barragem de atalho, de porcos, cana-brava, cipó, boi 1 e boi 2. As águas já está na barragem de boi 2. Peço é a você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E já quero agradecer aqui ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro que segue a todo vapor. Com essa grande obra da transposição E o ministro Rogério Marinho É isso pessoal É show de bola E a pressão Barragem de Jati No Ceará Ali em cima fica a caixa d'água Do projeto São Francisco ó. É lá em cima ali ó Tá bom? E aqui as águas descendo